O amor moderno está cada vez mais complicado, pois certamente o que mais dá mídia e visualizações para as pessoas é o término de uma relação de modo indecente. E não é à toa que esse tipo de comportamento está sendo cada vez mais comum, uma verdadeira desconstrução do que realmente deve haver em um relacionamento. Não que esse deva ser perfeito, mas que no mínimo seja decente. Pois ao meu ver, me parece que as pessoas estão procurando certamente a pessoa mais errada possível para estarem em seus relacionamentos amorosos e afetivos. E cara, eu não sei se tu percebeu, mas com a pessoa errada não tem como dar certo. E possa até ser que por um breve momento exista um laço afetivo. Mas esse é muito frágil. E a questão é que as pessoas nem sequer dão a mínima para fortalecer esse laço. Não se esforçam, não abdicam, não mudam e não brigam para que os seus relacionamentos deem certo. Pois sim, você não entendeu errado. Brigar é normal e amadurecer com isso é o que faz os relacionamentos se tornarem fortes. Eu acho que nunca um dito foi tão certo, ainda mais para os tempos em que estamos vivenciando. Por sua vez este é. Observe bem aonde você amarra o seu burrinho. Porque na boa, perder tempo da sua vida com a pessoa errada é uma das coisas que certamente você irá se arrepender cedo ou tarde. E não é à toa que estamos presenciando tantos divórcios e términos. Por sua vez, me diga aí nos comentários o que você pensa sobre essa questão. E bom, também vejo muitos casais que por vez tinham de tudo para darem certo, mas que por se deixar influenciar pelas promiscuidades que você também certamente vê a todo instante no seu celular, não dão certo. Sendo bem sensato, é quase impossível não rolar um feed de notícias e não se deparar com algo do tipo, uma horda de vídeos de pessoas fazendo dancinhas para ganhar atenção, likes e seus minutos de fama, em troca de seus caráteres, pois, certamente, a indústria do erotismo movimenta muito dinheiro. E, aliás, esse é um sinal claro do quanto estamos vivenciando a desconstrução do caráter. E quer saber o que mais é incômodo nesse amor moderno? Julgamentos, porque, geralmente, são pessoas de cabeça muito fúteis e rasas, chegando a tecer julgamentos cruéis se autopromovendo com doutorado em moda, como se tudo girasse em torno de beleza, esquecendo que um ser humano é muito mais do que a sua aparência. Esquecem o que realmente qualifica um ser humano, e nem sequer se importam em tratar bem ou com diferenças demais. E, na real, isso, ao seu ver, é algo que se faça. Julgar um livro pela capa, porque, certamente, vejo até racismo, escondido em julgamentos, disfarçados de críticas. E bom, espero que esse vídeo te cause uma reflexão sobre esse ideal da pessoa errada no amor moderno. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal se gostou. Um grande abraço do Jovem Cultural, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.